Meu nome é Amélia Sampaio. Sou artista visual brasileira. Nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, subúrbio pobre. É, hoje eu divido meu tempo entre a cidade de Avignon, na França, com o Rio de Janeiro. Sou graduada em História da Arte e Mestre em Arte e Cultura Contemporânea pela, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A minha prática artística é, se alimenta de, de todas as minhas experiências enquanto criança pobre do subúrbio e das minhas experiências enquanto professora de artes no sistema prisional e nas favelas do Rio de Janeiro. A minha condição de mulher negra, também num país machista e racista, são temas para o desenvolvimento de trabalhos. De vez em quando na minha trajetória eu sou inspirada por uma memória, pela atualidade política, por um fato contra vulneráveis que aparece se apresenta no jornal, pela, pelo material que tem ligação com os, com os meus ancestros, ancestros que foram escravizados no Brasil. Então, eu, eu utilizo esse material é, para construir tra trabalhos também. É, comecei em 2002 assim que me formei em história da arte licenciatura em educação artística mas para me autossustentar, sustentar para me sustentar eu tive que é, eu parei em 2008 os meus, os meus trabalhos artísticos e parti para trabalhar para comprar casa carro sobreviver né e retomei o meu trabalho artístico no ano de 2016 com a performance mem, mem, é, proporção variável no meu mestrado pesquisei sobre a memória e a dor social, física e emocional presente em diversos trabalhos de artistas como Marina Abramovic Export, Letícia Parente é, Nazaré Pacheco Rosana Paulino na, é, Rosana Palazian, Ana Mundieta, Tânia Bruguera, entre outras, que trabalham falando sobre a dor física, emocional e social. Então, são alguns dos exemplos que eu quero trazer de mulheres que utilizaram as suas, nas suas obras para expressar situações sociais sobre vulneráveis e que me influenciaram de forma particular. Serão expostas na Exposição Internacional Clash duas obras, duas performances. Uma Alarme de Coton, de 2022, e a Performance Suplique, de 2021. É, a performance Larme de Cotão" será disposta com um registro de fotografia e a performance suplique com um registro de vídeo. A performance Larme de Cotão" se relaciona com a exposição Flash por ser uma obra que apresenta um contraste através do gesto do encobrimento da, da minha pele com o algodão branco em todo o meu rosto. Isso faz com que o espectador cause impacto no espectador, um estranhamento. A associação do plantation, na qual o algodão era um dos produtos cultivados no período da escravidão, faz com que re retome a questão do homem é, ser considerado como um objeto. E a minha, que e a minha relação enquanto mulher negra. É, colocando as minhas mãos negras tampando meu rosto com um algodão branco faz com que isso se apresente de forma bem potente e clara. A performance suplique, ela me eu me, me apresento uma mulher negra vestida de branco, toda enrolada no arame farpado, do pescoço até os pés. Tudo isso para chamar atenção ao público que, para ter liberdade, a liberdade é uma questão coletiva. Eu estou ali, impossibilitada de me movimentar, se eu tombar eu vou me furar, então o perigo do material no meu corpo, ele é uma questão. E é uma questão para chamar a atenção do público para a, para a liberdade e que a liberdade é, um, é uma, uma luta coletiva. Ao lado do meu corpo tem uma mesa com gavetas, com luvas específicas e pinças, alicates, para cortar o arame farpado. A performance dura enquanto o público se manifestar para me, me libertar. Então, eu estou ali à disposição do público para aquele me liberte E é um grande desfecho, pois tem momentos que o público rapidamente vem à minha direção, mas tem momentos que o público me deixa em profunda agonia, presa e aguardando a consciência desse público por uma, que a liberdade é uma questão coletiva, não uma luta de uma, pessoa, de uma única pessoa, mas uma luta coletiva. Para que eu seja livre, é necessário que você também seja livre e que todos sejamos livres. A exposição internacional Clash 2022 ela está disposta a mostrar para o mundo da arte contemporânea é, esse choque entre todas essas questões traumáticas que nós já viemos vivendo antes do, do período pandêmico, durante o período pandêmico e o pós-pandêmico, que agora é a questão da crise ecológica do nosso planeta. Então, a a questão do, da, da exposição internacional Clash 2022, ela vai está trazendo todos esses choques com as obras contemporâneas desses artistas é, escolhidos e eu acho acredito que será um sucesso muito obrigada